Eu e o John, nós está safe, mano. Eu e o John é full safe, véi. Ó, o Dudu parado fazendo teste. Eu e o John, nós está safe, mano. Eu e o John é full safe, véi. Ui, ui, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Cada um mata o seu, Step. Cada um mata o seu, Step. Aí, velho. Cada um mata o seu e mete o pé, velho. Cada um mata o seu e mete o pé. E nós né, já sabota a elétrica. Caralho, essa aqui de double kill ali certeiro. Já viu? O Step já flagrou. Ah! Mataram na nossa frente? Mataram em cima dos caras aqui! Mataram em cima dos caras! Aí cara, é foda! Que isso? <risos> <risos> <risos> <risos> ah, eu não vi quem fui, mano. Eu não, só vi o corpinho. Duro, pior que eu também não vi quem foi, velho. Fala que eu não vi quem foi? Eu, galinha, o que reportei o corpo, pô. Você falou assim, eu não vi quem fui! <risos> Ai, <já> <risos> ah, ele ah, é muito você vai julgar pela pronúncia, ah, mano. Não, não, não é possível. Não foi, mano, não tem como ser. Ai, galera, eu vou ter que ir do C, pai. Não, vai, bet, velho. Tô convencido, tô convencido assim. Olha, que eu sou burro, mas não sou trago. Já vamos matar o Dudu de primeiro, mano. Preparar de conversinha, já animino o Dudu, mano. Vamos ver pra onde que ele vai. Já elimino o Dudu, mano. Pelo amor de Deus. Eu o Chico sei. disse que ia relogar, não. disse não? Ele relogou já. Ah, tá. Oh, rapaziada, que porra. Mas já? Que que é, que é isso, mano? Ah, já mataram desce? o Dudu, velho. Eu veio. tava fazendo teste que um o negócio tem um cara morto ali em cima, velho. Que porra é essa? Dudu saindo com galinha. Não é o John matou na frente ali, eu vi. Caralho, que roubado, que roubado, que roubado, mano. Foi o John, galera, eu vi na câmera, não foi nem eu que portei o John, corpo, foi o John, também. eu vi na câmera. Vi, Pode voltar, vi, John, eu sempre Eu vi na câmera. Que bala, hein, mano. Vai vir, 100% 100%, 100%. 100%. 100%, 100%, 100%. Né, tá cedo, tá ligado? Tá cedo, mano. Tá Será que você já chegou? chegou? Ah, tá cedo, da né? skip fica de olho em mim, tá ligado? Mas realmente tem tudo pra ser, eu concordo, mano. Tá cedo, né, tá? Aí é foda, mano. É... É... Aí é foda, olha, rapaziada. Olha o olho que eu tô no C aqui, Marquinhos. Você vai olha ver o olho. Ah, né? nem. Olha o olho aí que tá no C, aí, ó. Ô, oh, valeu, a rapaziada, que tentou esquipar é. ali. Tô fechadão com vocês, mano. Ô, mano. Vamos logo 4, quatro. Esse mapa aqui é grandão, é bem facinho de fazer isso. Eita, o ia ATF. Que isso, mano? Mataram dois nas câmeras, um na elétrica e eu estou esperando alguém entrar para passar a lambida. Ó, nossa, que chacina uh, que na chacina. elétrica! <risos> que chacina na LT, cara! Algum call, tá errado aí, mano. Caramba. Mano, é o Sky, ele matou o Dudu na minha frente, velho. O Ska matou o Dudu na minha frente, velho. Você é um cara, safado, velho. É Por isso cara, que cara, o SKB estava me cara, incriminando naquela hora, cara, seu, cara. Cara. Cara, seu pilantra. Você é um pilantra, foi na minha frente, rapaziada. O histórico vai fazer com isso ganhar. Tchau, Ska. Tchau, papo reto, não tem como. Não, tá tudo bem. Mano, eu vou andar com o Galinho, mano. Porque eu sei que não é o Galinho. Ó o caicão aqui. Que isso, velho? É o Galinho. vez de fazer test aqui agora. Eu vou de ratão. Esse aqui é o famoso pega-bobo nesse mapa. Aprendei de pega-bobo, ó. Ó. <risos> <Uuuh>. Ui! <risos> eu falei que esse aqui é o pega-bobo. Dá um jeito de matar o Dudu logo, velho. Nossa, eu dei misclick! Eu dei misclick! Eu dei Miss click. eu dei meus click, mata o chaveirinho aqui. Quer falar primeiro, Juninho? <risos> não, eu, mas eu não vi. <risos> zuão, Zuão, olha o Zuão entrando no duto. Zuão. <risos> Volta o zoom aí, velho. Eu tava, pô, tá eu aí tava aí, assim pô. na live, eu tava assim na live. Zoão, não faz isso não, zoão. Ele entrou no duto da câmera, velho. Vou entrevistar agora um grande ícone da. da. adivinhação. É, com vocês, a mãe de nada. Agora é eu de impostor. Uhum. Ah, que isso aí. Sem dar goste aí, seus pilantras. Eu gosto ele porque tem bastante técnico, mas vai, Você, imposto, você imposto, é impostor, você impostor. Vem é com bonito, nós. Vem com nós, vem com nós, aí. É agora, é agora. Eu e o galo. É, ah, e é eu? Vem cá, gente, vem cá, gente. Aquecimento. É que um galho. Vou botar a musiquinha de suspense, rapaz. Se eu for impostor, eu vou pegar uma cerveja. Ah, que que é isso, velho? Pera aí. Ah, que palhaçada, mano. Eu nem queria. Pera aí que eu nem queria, mano.